Leituras Espíritas apresenta Despedindo-se da Terra Um livro de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius Capítulo 1 Jogo de Interesses O metrô acabara de partir da estação onde Marcelo havia ingressado no vagão que o levaria ao trabalho para o cumprimento das responsabilidades diárias. Como era seu costume, deixava seu carro em um estacionamento próximo e, valendo-se do trem subterrâneo, chegava mais rapidamente ao destino, sem os inconvenientes do trânsito pesado. Da mesma forma, garantia o sossego do retorno ao lar, ao final do expediente, no escritório de advocacia onde militava. Sua rotina só se alterava quando, em ocasiões específicas, tinha necessidade de valer-se do veículo para transitar durante o dia ou a chuva impunha tal exigência. Naquele horário da manhã, o movimento era mais intenso e o vagão estava mais cheio do que nos outros períodos do dia. A sua mente vinha, no entanto, mais carregada do que o próprio veículo que o transportava... Não somente os problemas do escritório perturbavam. Os compromissos com clientes, as responsabilidades com prazos, as lutas com teses jurídicas e as pressões dos seus chefes, sempre mais vinculados com as vitórias no fórum do que com o respeito aos ditames da lei e da justiça. Era mais um no meio de tantos outros advogados que desejosos de se verem promovidos na confiança dos mais antigos, estabeleciam uma convivência difícil e cheia de disputas. Todas as semanas, suas orelhas e olhos deviam estar atentos às menores ocorrências, às frases mais inocentes, aos papéis que iam e vinham, porque sempre havia o risco de estar sendo tramada alguma cilada contra ele, ou que ele estivesse sendo excluído de algum caso importante, cujo real se promoveria um outro em seu lugar. Apesar de conviver com todos já há alguns anos, sentia que não tinha amigos confiáveis, e se adaptar a essa rotina mentirosa de falar banalidades, dar risadas das piadas tomar os drinks ao final do dia e jamais deixar-se penetrar pelos que rodeavam seus passos e pensamentos. Os donos do grande escritório, homens experientes nas negociatas do mundo, há muito tempo haviam perdido o senso do ideal e o desejo de buscar a ordem legal, acostumados à troca de favores com outras autoridades que, da mesma forma, cansadas e desencantadas com as rotinas humanas e o volume de tarefas, limitavam-se a empurrar as coisas para frente, sem o calor do idealismo. E, interessados em ganhar sempre, os proprietários daquele estabelecimento tão respeitado nos meios profissionais naquela cidade estimulavam este clima de mútua desconfiança através do qual pretendiam desenvolver a astúcia, a ambição, a capacidade de jogar, a esperteza naqueles que ali prestavam serviço e traziam os ganhos financeiros que vinham engordar o já grande patrimônio pessoal que detinham sob suas mãos. Só os maiores casos jurídicos, tanto nas dimensões econômicas quanto na alçada política, ficavam sob a responsabilidade direta de um dos donos daquele negócio, ocasião em que as suas influências sociais, junto a autoridades, era um outro fator que interferia diretamente na estrutura da justiça ou na legalidade dos procedimentos. Marcelo se adaptara naturalmente a esse ambiente, ainda que não se sentisse bem ao contato com as mentiras do mundo, com a mesquinhez das pessoas, com os clientes irresponsáveis que queriam fugir das consequências de seus atos. Para Marcelo, o que importava era o pagamento, o dinheiro que iria receber ao final do mês, pelo regime de produção, o que o fazia engolir todos os sapos, e, há muito tempo, abdicar dos sonhos do direito como instrumento da justiça. Estes não eram, porém, os únicos problemas de Marcelo naquele dia. Como acontece com todos os que se acham em testes no mundo físico, ele convivia com outras pessoas no ambiente do lar. Marisa, a companheira, igualmente se acercara dele por laços antigos, estabelecidos em outras existências, e que agora tinham que ser colocados à prova para vencerem os defeitos comuns. Associada às ambições do marido, Marisa tinha gosto apurado pelas coisas materiais e, dotada de exuberante beleza, usava como arma para conquistar tudo o que queria. Marcelo e Marisa traziam o espírito vibrando na mesma sintonia de interesses, o que possibilitava que o desejo de um correspondesse ao desejo do outro. Quando Marcelo cruzou o seu caminho, Marisa se encantou com seus recursos materiais, sua roupa bem talhada, sua fala fluente, seu estilo de vida e... Antevendo uma vida de facilidades ao lado daquele jovem, tratou de colocar suas armas a serviço de seus planos. Passou a assediá-lo com roupas provocantes, usadas de forma inteligente e astuta para que não parecesse uma mulher vulgar que se oferecia, quando era exatamente isso que fazia. Ao lado do panorama físico desafiador, Marisa sabia que Marcelo logo se veria atraído se ela usasse da técnica que mesclava sensibilidade com desinteresse. Deixaria que o rapaz percebesse sua inteligência durante as conversas sobre as tolices do mundo, falando de filmes, de temas filosóficos, cultivando o gosto pela música, coisas sobre as quais sabia ela, o jovem não tinha muito domínio. Assim, quando juntos, mostraria que tinha conhecimentos variados, e, para um homem que se tinha em conta de muito inteligente, nada melhor do que estar ao lado de uma mulher que, sem competir frontalmente com ele, também possua dotes admiráveis. Por outro lado, em seu plano de conquista, Marisa se faria de difícil recusaria alguns convites, alegaria compromissos já assumidos antes, para que Marcelo ficasse impaciente e confuso, com receio de perder a tão cobiçada presa. E, no meio disso tudo, estavam as roupas insinuantes, a sua beleza natural, enriquecida pelas produções artificiosas, o cabelo bem ajeitado, as maneiras finas mescladas com as formas simples, tudo bem estudado para o fim desejado. Não há nada mais interessante do que aceitar a condição de caça, sabendo-se, no entanto, que se está na condição de caçador. Fazer-se frágil para conseguir atrair o interesse daquele que parece mais forte, a fim de motivá-lo a uma luta, onde, certamente, acabará derrotado. Este tem sido o velho procedimento do afeto ao longo dos séculos. O jogo da mentira produzir as frustrações e as dores no coração que busca por um sentimento verdadeiro. Marisa, como o leitor pode observar, também era uma profissional astuta tanto quanto Marcelo, colocando seu talento em uma outra área de atuação, a da conquista de seus objetivos, valendo-se tanto de suas armas pessoais, quanto das fraquezas alheias, que sabia manipular com maestria. E o rapaz que lhe representava o objetivo principal carregava o coração desguarnecido, desejando encontrar companhia, ao mesmo tempo em que, Dentro das naturais levendades masculinas, ansiava ter ao seu lado uma exuberante representante do sexo oposto, como a demonstrar a sua capacidade de conquista. Vaidade e carência de um lado, astúcia e ambição de outro, isso bem representava a dupla Marcelo e Marisa. Como falávamos antes, naquele dia o pensamento de Marcelo vinha soberbado por outras preocupações, além daquelas naturais de sua rotina de trabalho. Logo pela manhã, havia tido uma discussão com Marisa, que, desde algum tempo, vinha pressionando-o no sentido de conseguir melhor colocação dentro do próprio escritório. Sem participar das atividades profissionais do marido, Marisa não tinha ideia da verdadeira guerra de interesses e ambições que acontecia em sua profissão. No entanto, ambiciosa e desejando ostentar uma condição social ainda melhor, sabia que precisava pressionar o marido para que ele começasse a conquistar mais espaço em sua atividade remunerada. Para isso, desde algum tempo, passou a usar certas estratégias de pressionamento velado, comentando com ele, como quem não quer nada, as conquistas materiais de certos amigos com quem conviviam, enaltecendo-lhes a capacidade, elogiando-lhes a inteligência com a finalidade de diminuir a autoestima do próprio Marcelo. Imaturo para certas coisas, o marido se via apequenado na admiração da esposa, ante as referências elogiosas dirigidas a outros homens que não ele. Não se tratava de uma questão de ciúmes, já que Marisa tinha o cuidado de não deixar as coisas irem por esse caminho. A mulher sabia ser carinhosa ao extremo nos momentos de intimidade do casal, momento em que sabia dominar as atenções do companheiro e manipular a vontade. Na esfera do prazer físico, Marisa sabia usar os mais importantes e convincentes instrumentos de convencimento para aplicar sobre a vontade tíbia de Marcelo. Assim, o marido não se sentia ameaçado no relacionamento pessoal com a esposa, mas o simples fato de ela elogiar as conquistas de outros em sua mente emocionalmente infantil sugeria o fato de serem melhores do que ele próprio. Acostumado às constantes competições da vida diária, no trânsito, no escritório, no fórum, Marcelo interpretava tais referências elogiosas aos outros como um demérito próprio, pressionando-se pessoalmente ainda mais para que o seu sucesso atraísse as mesmas referências da mulher desejada. Naturalmente, era o mesmo jogo de sempre. Todavia, por mais que se esforçasse em suas atividades e em seus métodos, Marcelo não podia vencer de imediato certas barreiras que, somente as oportunidades muito bem exploradas, conseguiriam superar. O tempo passava desse modo e as coisas não mudavam no escritório. No entanto, no lar, nada lhes faltava, nem dinheiro, nem conforto, nem os favores da sorte. Pelo menos, era o que ele próprio pensava. Na cabeça da esposa, entretanto, acostumada às vacuidades da vida, às frivolidades do mundo... A superficialidade das aparências estava pesando a monotonia, a falta de algo novo, o desejo de aventurar-se em atividades náuticas, a troca de apartamento por um outro maior e mais confortável, o desejo de se destacar mais nos encontros com outras mulheres, tão ou mais doidivanas do que ela própria. Essa diferença na forma de ver as coisas propiciava nota discordante entre eles. Marisa não falava estas coisas abertamente, porque tinha ciência do exagero de seus desejos, ainda que os cultivasse mesmo assim como forma de se mostrar importante para os que pretendia impressionar. Sabia que, exigir isso de maneira explícita, poderia ser interpretado como uma grotesca leviandade, demonstradora de seu caráter exageradamente materialista, e isso a exporia a críticas justas por parte do esposo. Dessa maneira, precisava usar de outros meios. Começou, então, a depositar nos ouvidos do marido elogios às conquistas materiais dos seus amigos, demonstrando o quanto uma mulher admira um homem pelas coisas que ele possui ou consegue. Marcelo, no entanto, não respondia segundo a velocidade que ela desejava. Assim, havia decidido usar outra técnica. Depois de muito falar sem efeito, Marisa resolvera modificar a rotina da convivência íntima, de sorte que, quando o marido a procurou no leito, ansioso por se fazer sentir másculo e conquistador, a esposa alegou indisposição tola e recusou suas carícias, não correspondendo com a efusividade vulcânica de antes. Era a primeira vez que Marcelo se via atingido em seus valores viris, junto daquela que, desde o início do relacionamento físico há alguns anos, se tornara sua sócia nos prazeres mais exagerados, compartilhando-lhe os desejos e as sensações intensas. Em um primeiro momento, estranhou a atitude de Marisa e imaginou que se tratasse de alguma enfermidade. Constatou logo em seguida que não era problema de saúde, mas sim de cansaço. Marisa estava cansada. — Como é que isso é possível? — perguntava-se Marcelo. — Essa folgada não faz nada o dia inteiro. — Quando muito, vai ao shopping fazer compras e gastar o meu dinheiro enquanto estou lutando como um alucinado para satisfazer suas loucuras. — E agora, quando a procuro, vem com essa de cansaço. — exasperou-se ele. No entanto, o fato era esse. Ele, se fazendo todo adocicado tentando despertar na né, esposa o desejo e ela se fazendo de indiferente propositalmente. Marcelo pretendeu forçar a situação, mas Marisa o advertiu de que não iria conseguir nada com ela e que seria melhor que dormisse para que, no dia seguinte, tudo se resolvesse depois de uma noite de descanso o marido virou-se para o lado e começou a pensar naquele novo cenário. Com seus neurônios acostumados a ver armadilhas, mentiras e meias-verdades em todos os seus casos do escritório, em todos os relacionamentos pessoais com os colegas e em cada jogo de interesses que era obrigado a montar para defender as pretensões de seus clientes, Marcelo logo passou a pesquisar as possíveis causas daquela estranha reação, e não lhe foi difícil ajuntar ao fato as palavras de admiração que Marisa vinha lhe lançando aos ouvidos quando falavam sobre este ou aquele de seus amigos de profissão. Afogueado em seus pensamentos indisciplinados, quase não dormiu a noite inteira, ficando ainda mais irritado ao escutar a respiração profunda da esposa ao seu lado, indicando que dormia tranquilamente. Levantou-se rapidamente antes que o despertador suasse naquela manhã e, depois de tentar apagar os piores presságios do pensamento, tomou um rápido café, dirigiu-se à garagem de seu apartamento e tomou o rumo do estacionamento próximo à estação do metrô, onde seu dia iria começar. Dessa forma, Marcelo não percebia o balanço do vagão, embalado pelos pensamentos mais conturbados e se sentindo desprezado no afeto físico daquela que, até então, havia sido a amante perfeita, compartilhando das mesmas aventuras e prazeres.